A chuva me traz boas lembranças, e hoje está chovendo, e hoje estou me lembrando, dos dias em que andava na chuva. De quando sorri e nem dava bola, para o espanto dos transeuntes que passavam, e olhavam com a cara amarrada, querendo saber o motivo daquele sorriso idiota. Pois idiota, é como me chamavam, nos tempos em que andava na chuva, que hoje, me traz boas lembranças. Hoje que não tenho um sorriso, que não há mais feitiço, que sou chamado de homem sério, isto para mim é mistério, curiosas impressões, ser imbecil agrada, jogar a vida fora causa admiração, mas meu incontentamento não é mera ilusão, busco a simplicidade, a felicidade de andar livre, sentir as gotas da chuva, sorrir para o vento que bate, descobrir porque as pessoas se prendem, se resguardam, se enchem de dignidade.